Olá, ah, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho um desafio muito grande agora, em que eu possa explicar exatamente como funciona o ser humano, né, num contexto todo. Né? Não vamos falar a respeito de, de uma psicologia de um ponto, nós vamos falar nele como um contexto. Como funciona o ser humano. Então, essa aqui é uma representação do Gurchieff. Gurchieff é o pensador que eu sigo. É um esse conhecimento que nós temos aqui, o quarto caminho com o Enneagrama. É uma ferramenta para que você possa fazer as grandes transformações em sua vida. Né? A primeira coisa que você tem que saber é o que você quer para a sua vida. Então, outro, o que você quer para a sua vida? Aí você vai saber por que você atinge ou não atinge. Então, como funciona isso aqui? Para Gurdjieff, é, não, para nós, na verdade, o ser humano é uma máquina pré-programada lá na infância. Lá na infância aconteceram coisas que fez com que eu haja do jeito que eu haja. E aí o pior de tudo é que eu acho que eu tenho razão. Eu sempre estou certo, ele está errado, ele está errado, ele está errado, o mundo está errado, mas eu tenho razão. Então não importa, porque ter razão ou não ter razão não vai chegar a lugar nenhum. Mas às vezes eu não consigo atingir aquilo que eu quero atingir. Eu não consigo ou ter amor, ou eu não consigo ter dinheiro, ou eu não consigo realizar as coisas, ou eu me sinto mal, me sinto... Pequeno, me sinto inferior. Tá? Então não importa. Tudo isso aí você vai resolver, você vai entender por é assim. E a explicação está aqui. Então assim, ó. este aqui é um desenho né, de que, como o Gurdjieff explicou naquela época, né, 1800 e, quase 1900, 1920, 1930, sabe Deus da Naquela época não existia computador, não existia nada dessas coisas. Nem celular, nem telefone, não tinha. E aí, ou tinha telefone, não sei, mas, enfim, ele mostrava como o ser humano funcionava. E aí ele diz assim, ó, o ser humano é da seguinte maneira, ele tem três centros de inteligência, que são os nossos três cérebros, nosso cérebro dividido em três partes. Uma parte que é do fazer, do sentir e do pensar, né, do teorizar. Então, ele já sabia disso, porque esse conhecimento tem cinco mil anos. Não é dele também, como não é meu, é bem lá... Né? É considerado o cristianismo primitivo. Então, assim, ó, o Gurdjieff dizia assim, é, a carruagem, é uma, uma metáfora, a carruagem é o ativo, é o fazer, é o teu corpo. O corpo é o ativo, é uma parte do cérebro, o cérebro reptiliano. As, uh, aqui, os cavalos são as emoções, então é o seu centro emocional. E cada um deles funciona separado. Então, tem pessoas que são do sair fazendo, tem outras pessoas que são emocionais, que choram, que né, ficam, se, se apaixonam rapidamente ou sofrem. A tua não, para eles não é. né? E aqui em cima está o nosso centro teórico. O teórico é aquilo que faz a gente pensar, mora, eu quero isso, daqui a pouco eu quero aquilo, e quero assado, e quero frito e mora... Bem, então estes são os três centros que nós, seres humanos, temos. E o que acontece? Lá na infância, por algum motivo, um deles ficou reprimido. Então, tem um desequilíbrio nisso. Ah, então, por isso que tem pessoas que são do fazer, outras pessoas querem ficar paradas, uma pessoa é rápida, outra pessoa é lenta, uma pessoa é emocional, porque está desequilibrado? Assim aqui. Né? observa como tem pessoas que perdem rapidamente seu controle emocional. Alguém encostou no carro, lá ele já, já desce, já quer matar, né? um outro vai chorar e assim por diante. Então o que acontece? Esse desequilíbrio faz com que eu seja do jeito que eu quero. Então existem pessoas que buscam a riqueza. Cara, se ele não estiver programado para riqueza, ele vai procurar a vida inteira e não vai chegar lá. Tem pessoas que não têm o amor, vão ficar a vida inteira procurando, porque está desequilibrado. Bem, mas o meu viver neste mundo aqui, com esses desequilíbrios, cria uma falsa personalidade, aquilo que eu penso que eu sou. Tá? Então, nós vamos chamar, Gurtjev chamava de é, mordomo, falso mordomo. Nós vamos chamar aqui de diferente. Então, assim, ó, esse aqui nós vamos chamar de maestro maestro é o que rege você, que faz você fazer as coisas que você faz. Ah, eu quero ler um livro e não consegue ler um livro. Ah, eu quero fazer algo e não consigo fazer. Eu quero... É, meus relacionamentos são complicados. Por quê? Porque esse maestro está atrapalhado em virtude do teu desequilíbrio aqui nesses três centros. Ou centro ativo, emocional e então, o teu maestro não consegue fazer você chegar aonde você quer, porque um dos componentes lá da sua, né, da sua orquestra está desafinado, está com problemas. Né? Você pensou em uma, uma orquestra fantástica, várias lá, pessoas tocando, vários músicos tocando, mas tem um lá que está com uma ferramenta estragada, ou ele não estudou, ou ele também não sabe tocar o um instrumento. Então, ah. A, a, toda a orquestra vai ficar comprometida porque tem alguém lá com um problema. Né? Tem pessoas que têm um trauma de infância, um trauma de juventude. Esse trauma vai andar com ele. E muitas vezes ele pensa que ele não, ninguém está enxergando. É né? numa, numa orquestra. Tem um cara lá tocando errado. Mas tem tantos instrumentos, dá a impressão que a gente não está né? não escutando. Mas não está funcionando. não sabe Falta algo. A tua vida está faltando sal, está faltando tempero, está faltando acontecer, está faltando viver de verdade. Porque tem alguém aqui que está com problema. Tem que consertar isso aqui. Aí esse maestro vai tocar uma boa música, vai trocar uma boa, né, vai ser um bom espetáculo. Mas ele é sozinho não dá conta porque está estragado lá. Eu preciso de uma pessoa maior. Não é um preciso? Existe uma pessoa? maior que toca aqui para você. E aqui, esse que está aqui dentro da carruagem, esse aqui é o mestre. Então, dentro de nós, existe um mestre que não está sendo usado, ele está escondido, guardado lá. não A gente não deixa sentir o verdadeiro mestre, aquele que vem de verdade e faz a sua vida andar realmente. Ah, mas eu, às vezes, fico procurando coisas que eu nunca vou ter. Ou eu quero ficar rico. Ele ter exercício, tantos cursos por aí de vamos lá, pessoal, agora você vai fazer. Não funciona. Se um desses aqui estiver mal funcionando, não adianta fazer curso. Eu, antes de conhecer esse processo, eu, chamava, eu fiz. Eu fui instrutor de uma empresa multinacional. Eu fazia tudo quanto é curso de motivação, de subir rapel, raft, paraquedismo, tudo para ver se eu conseguia andar e não andava. Eu vim aprender esse processo com 52 anos. Aí sim eu entendi. Hoje eu estou num processo de evolução. Hoje eu estou começando a encontrar o mestre. E o mestre é algo muito maior. Ele vem até pela questão da espiritualidade. O mundo inteiro, o mundo inteiro não, o mundo funciona numa certa harmonia. E quando eu não tenho, meu maestro aqui está meio errado, ele não se encaixa no mundo, entende? não flui. Por que tem pessoas que parece que a vida dele vai assim, Funciona tudo. Porque ele está em sintonia com o mundo. E está com o seu maestro. Então, esses três centros estão é, equilibrados. É isso aí, pessoal. Então, o que eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Você não é quem você pensa que é. Existe dentro de você um maestro que você não percebe e que faz as coisas acontecerem, segundo o que ele quer, baseado nesses três centros aqui que, às vezes, estão em desequilíbrio. Não, então, desequilíbrio. Quando você... Né, quando você conseguir arrumar esse maestro em que ele vai lá e diga assim, ô, oh, você aí que está tocando errado, muda essa música, mude, vai aprender, vai estudar. Quando esse aqui mandar alguém aqui consertar, aí a tua orquestra vai estar afinada. Aí você não andar. Mas quem vai falar isso para o maestro é o mestre. É o mestre que tem que dizer assim, arruma aí, cara. Não quero assim. É um processo que vai ser rápido? Não, é um processo que é um pouco demorado. Mas quando você souber onde é que é, qual é o instrumento que está errado na sua vida, o que está que acontecendo, o que, que tem de errado em você, né, na tua estrutura, não é você, mas na, no teu maestro com essas pessoas, a tua vida vai fluir. Vida vai chegar onde você quer. Simplesmente isso. né? E aí, às vezes, você está programado para ser, um, ser um mecânico e você está tentando ser um médico. Cara, não vai dar certo. A menos que mude. Mas não é melhor ser feliz? E ser próspero, é isso que acontece para quem segue este conhecimento. Eu tenho alguns outros vídeos que explicam algumas outras coisas a respeito disso. Portanto, se você deseja realmente é, encontrar a sua vida, se deseja ser quem você quer ser, vai ter que observar o seu maestro, observar o seu mestre, entrar em sintonia com o mundo, com o universo. Né? Não tem outra maneira. Se você não entrar em sintonia, você vai ter uma peça fora do um baralho, uma carta que tá lá perdida, que vai às vezes, nem né, vai viver a vida, vai tentar, tentar, tentar, tentar, e vai morrer tentando, não é que o cara vai chegar lá. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha, por gentileza, é, assista nossos, nossos vídeos, vai para o site, vai para o Instagram, né, peça, solicite, um nós temos um formulário, que se você solicitar, tem aí o um endereço, você vai receber, vai poder é, responder esse formulário, e você vai descobrir onde é que está o seu problema porque uma, uma parte da cura é saber aonde está o problema. O que está que estragado, o que, que não está funcionando direito na tua orquestra. Pode ser que essa ferramenta funcione em outro, mas não está funcionando na sua. Um beijo bem gostoso em você, tudo de bom. Ah, e aí, continue Vamos viver a vida como ela merece ser vivida. Conserta lá teu músico. Um abraço, um beijo, um queijo, tudo de bom para vocês. Tchau!